Fala rapaziada, mais um Duete do Mundo começando pra vocês. Hoje eu tô aqui em Toronto, no Canadá, em Ontário, pra poder compartilhar com vocês algumas das melhores coisas pra fazer aqui na cidade enquanto você tá fazendo seu intercâmbio, sua viagem ou vindo aqui a turista mesmo, né? Então fica comigo e check it out se você tá interessado nesse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre esse país maravilhoso do Canadá. A Centaur é um dos principais pontos turísticos aqui de Toronto. Ela tem 50 metros de altura, então é muito alta. Já visitou, por exemplo, a de Sydney E etc Eu achei a vista daqui é mais legal Será que ela é mais alta que a de Sydney? Deve ser, né? Parece mais alta, pelo menos A vista dela, assim, é mais legal Porque parece ser bem mais alto Foi o prédio mais alto do mundo até 2007 E aí, em 2007, eles construíram aquele prédio gigantesco Em Dubai Que daí ele já ficou mais alto que esse E hoje em dia, ele é o nono mais alto do mundo O piso lá embaixo é onde tem aquela aquele piso de vidro, sabe? Que é super famoso Todo mundo tira foto Eu não tenho coragem Não consigo Tá então, gritaria aqui agora Não tenho coragem, não consigo Mas pra quem tem coragem de pisar lá Deve ser uma experiência interessante Dory. Olha que bonitinha, um monte de Dory. Olha ali. Uma outra coisa que vocês não podem deixar de conhecer também em Toronto é o aquário, cara. É uma, coisa, uma experiência sensacional. Eles têm tubarão, tem vários tipos de peixes diferentes. Tem peixes australianos também, tem piranha brasileira. Tem um monte de tipo de peixe bacana para vocês conhecerem, para vocês que gostam do mundo aquático, submarino, que nem eu, não deixe de conhecer o Aquário de Toronto. Lembrando que aqui também no Canadá vocês conseguem pegar um City Pass, onde tem várias atrações, porque a gente pagou 80 e pouquinhos dólares uh, para visitar várias atrações, então tá incluído a CN Tower, tá incluso o Aquário, Casa Loma, vários outros lugares bacanas que vocês vão poder ver nesse vídeo também. Esse castelo uh, ele foi construído em mais ou menos 1911, ali, uh, pelo, pelo Sir Henry Pallet. Você tá lendo, né? Eu não tô lendo. Não, imagina. <risos> Que se casou com a notada arquiteta, E.J. Lennox E ajudou ele a realizar o sonho dele que ele tinha de construir um castelo né? Quando foi construído na época, ele equivaleria a 3.5 milhões de dólares canadenses O que é muito dinheiro, é muito dinheiro Há 100 anos atrás? Há 100 anos atrás ele custava isso, imagina o quanto ele não custando hoje né? é... E aí o que aconteceu? Ele teve uma crise financeira, teve uma, rolou uma, uma crise financeira Deu ruim? Deu ruim e forçou ele a abandonar o castelo, cara. Ele teve que abandonar o castelo e aí, tipo, ele ficou pobre, virou mendigo. Você não sabe, essa parte você tá inventando. <risos> Outra coisa que você precisa fazer em Toronto também é vir aqui curtir essa vibe maravilhosa do High Park Fica bem na frente de um lago, que eu não sei o nome, mas... <risos> Colocaram ali atrás ali a folhinha do Canadá e dependendo da estação do ano eles enchem de folhas E aí fica muito bonitinho a folhinha grande do Canadá no chão, cheio de folhinhas pequenas, enfim O High Park é muito legal para quem quer conhecer e tem uma, um pouquinho de paz no meio do caos urbano de Toronto Que é o centro da cidade, bem no meio de downtown, né, que é o centro daqui de Toronto. Então aqui é onde tudo acontece, aqui é onde tem as maioria das lojas, vocês vão achar tudo de eletrônico, tudo de cara, restaurante. Aqui é onde. Galera tocando na rua, muito música de rua, estação de metrô também aqui do lado. Então, pra você que tá vindo pra Toronto e não passar pela Yang Dundas Square, você não veio pra Toronto. Aqui é como se fosse uma Mini New York, né? Uma Mini uh, Times Square, na verdade, É a, a Times Square deles. Então se você tá vindo pra Toronto, make sure que você vem aqui na Yang também, porque você precisa conhecer. E para você que está chegando agora também e não sabe ainda o que está acontecendo, o que o DIOT na Austrália está fazendo no Canadá, agora a Twizy também trabalha com pacotes para o Canadá, então você quer vir estudar aqui em Toronto ou em Vancouver ou em alguma das outras cidades principais aqui do Canadá, é só mandar e-mail para a gente aqui no info arroba ou pedir o seu orçamento ali no www.twizyintercambio.com barra orçamento. Então é só mandar e-mail para a gente que a gente vai trazer você aqui para estudar nesse país maravilhoso. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, curte, compartilha e também se inscreve aqui no canal pra você poder receber as atualizações dos vídeos, tá? Clica no sininho também, não esquece de clicar no sininho e fazer todas essas coisas de youtuber que os youtubers pedem pra vocês fazerem aí, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, obrigado por acompanhar e um beijo de hoje pra vocês, tchau!